Como discordar sem brigar? Eita peste. Você sabe como fazer isso? Não. Eu então fica aí que esse vídeo é para você. Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Somos o Terapeuta a 2. Eu sou a Arina Ribeiro e eu sou o Everton Oliveira. E aqui a gente vai falar hoje sobre como discordar sem brigar. Bom, vamos lá. Discordar sem brigar. Eu acredito que é uma habilidade que nós recebemos a questão de discordar das coisas. É um dom, né? A gente pode discordar das coisas? Não tem problema discordar das coisas. Até porque quando a gente discorda das coisas, a gente ganha uma nova perspectiva na vida. E aí? Às vezes, discordar para as pessoas está associado a uma prerrogativa negativa. Você não pode discordar, senão você está sendo mal educado. Você não pode discordar, senão você está sendo uma pessoa antipática. E da onde vem isso? Da questão de senso comum, né, no sentido do status quo, que todas as pessoas têm que pensar parecido. E é aí que criam-se aspectos de bolhas sociais. Que as pessoas têm que falar coisas só muito parecidas, ela sentir é, segura diante do que ela acredita que ela sabe Pois é, isso a gente tá vendo cada vez mais, né? As redes sociais pioram isso, a questão da internet, da tecnologia, porque ela mantém a gente cada vez mais na nossa bolha e a gente continua reafirmando que a nossa verdade está certa tá é, vendo? Exatamente. Fulano, ciclano, pensa assim também e aí a gente vai criando pessoas cada vez mais assim e isso reflete nos relacionamentos amorosos, você não acha? Com certeza, absolutamente esse é o ponto de discordar, sem brigar. Eu acho que essa questão até do, do comum aceito, do social, socialmente aceito... Politicamente correto. Politicamente correto, exatamente. Quando a gente olha para essas perspectivas, a gente está tirando um aspecto de liberdade de se comunicar. Né? E de eu, ser, né? Exatamente. Muito mais do que se comunicar, uma liberdade de ser Exa quem você é. Exatamente. Exatamente. E aí, é, quando as pessoas elas ficam vinculadas a essa, essa questão do socialmente aceito, elas passam a ser zumbis né, de opiniões. Elas... Padrõezinhos. É, robôs. Vou colocar robôs de opiniões. E <risos> aí você... para não falar papagaio, mas enfim. <risos> é, para você só reproduzir o que você tem de informação por acreditar que aquilo é certo. Aí, todas as outras pessoas que disserem o contrário de você se discordar ou diferente... Ou diferente você vai se sentir muito irritado, muito inquieto, vai ver aquilo como uma blasfêmia, vai ver aquilo como é, um, um ato de, de guerra. Contra você. Exatamente, totalmente contra. E aí que tal tá porém? Eu acho que a gente pode sim discordar sem brigar, exatamente porque quando a gente tá ouvindo o outro, a gente só tem que perceber qual que é o ponto de vista que a pessoa tá tentando dizer sobre aquela ideia... Aquelas crenças que ela tem Eu acho que até é até muito parecido esse argumento que eu vou usar é, Com teses acadêmicas né? Que duas pessoas elas vão discutir diante de um diálogo socrático E aí elas vão usar muitas teses e questões já comprovadas Que vão usar argumentos que são irrefutáveis né? E aí a, aquela discussão acaba Eu acho que assim, em alguns momentos deveria ser assim as pessoas lidarem com desconstruções de verdades, mas né, no meu mundo ideal seria assim. Uh, mas eu quero dizer o seguinte, ouvir o outro é sempre com o um aspecto de entender que aquilo é só uma opinião e a gente pode discordar de uma opinião ou a gente pode agregar a sua opinião caso ela nos convença no sentido de uma mudança de crença, no sentido de uma mudança de paradigma. Então assim, não há problema em discordar, porque tudo que os outros falam, só vai ser uma verdade a partir do momento que a gente sente aquilo. E tem muito a ver com o que você, com o que a gente estava falando em casa ontem, sobre essa questão de aprender muito questões técnicas, mas sem a prática daquilo, é só uma informação que não serve para nada. É só para encher o cabeção. Você não acha que esta questão de querer o tempo todo que o outro. Concorde com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu sinto, com a minha perspectiva, com a minha visão de mundo. Está muito relacionada com a questão da imaturidade das pessoas? Pernamente. Então a gente pode afirmar que vivemos numa sociedade extremamente imatura. Ai, saudades do Balma. O já falava dessa questão das emoções líquidas e ele fala da questão de imaturidade da sociedade exatamente por isso. Pelo quanto as pessoas é, estão sendo controladas pelas próprias emoções, não sabem lidar com isso, isso se esvai, onde a pessoa ela vai se perdendo diante desse mar de que ela vê como problemas, mas não são. E aí fica nessa posição de vitimização, né, como você falou, é, acaba sendo um aspecto baseado em maturidade mesmo. Então a gente precisa ir um passo para trás nessa questão do como discordar sem brigar, que é começar a crescer emocionalmente. É as pessoas começarem a se tornarem mais maduras. Porque não ser maduro é o que caracteriza, primordialmente, discutir ao invés de discordar. Exatamente. Achar que o outro está contra mim, quando na verdade o outro está expondo a opinião dele. Né? E todo mundo tem direito de expor sua opinião, ou deveria ter, sem ser crucificado, massacrado, execrado, seja ela qual for, dentro das relações... A gente precisa ter muita clareza que estamos nos relacionando, ou deveríamos estar nos relacionando, adulto com adulto. A partir do momento que a gente tem duas pessoas que não sabem lidar com opiniões diferentes, já não são mais dois adultos. É, acho que entra naquele aspecto do que eu estava falando sobre vitimização, porque as pessoas que não sabem se relacionar diante desse fator é, emocional, e aí elas discordam e brigam, né? Todas as pessoas, elas geralmente a, maior, a grande maioria, tá? Ou elas estão num aspecto assim de muitas dores que nunca foram vistas e elas viram um trator para atropelar todo mundo, né, para ter certeza do que ela tá falando assim, impondo. E na hora que você discorda, vem aí um gatilho muito forte referente a todas aquelas dores e aí por isso que vira o que vira. Talvez um outro aspecto também no, pautado no sentido da, das pessoas que são extremamente egocêntricas mesmo. É, aí já é um não é mais um caso pautado em nenhum tipo de ferida. É uma convicção narcisista de uma fé cega de si mesmo. É, e aí a pessoa ela realmente vai trazer aspectos é, que são muito difíceis é, no sentido de... Não, não não tô falando que eu vou discordar da pessoa tá mas eu tô falando assim que a pessoa ela vai tentar impor é, de uma forma sedutora e ao mesmo tempo que denigre né o, a opinião do outro e aí aí é um aspecto perigoso então a gente precisa ter relações com seres adultos né as pessoas então estão precisando crescer pelo menos nesse aspecto. Então, se você se relaciona por aí com uma pessoa que tende a não ouvir, pelo menos, né? não aceitar a sua opinião, é um grande indício de que há uma grande imaturidade emocional. E se você é essa pessoa, está na hora de crescer. Um dia a gente acaba entrando no assunto para falar de criança interior, né? para falar sobre essa questão do que é ser adulto, do que é lamber as próprias feridas. É, mas eu acho que esse assunto para um outro vídeo. E aí vocês em casa aí, ó, comenta aí o que, que vocês acham né de assuntos para próximos vídeos. Porque esse eu acho que vai ser um tema legal. Exatamente. Mas continuando. E aí quando a gente, a gente é adulto, né? Eu, Arina, sou adulta. Everton, adulto. A gente se responsabiliza, né? Então são dois adultos se responsabilizando pelas suas questões. Então eu tenho a capacidade de ouvir o que você tem a dizer. Sem achar que você está contra mim, que você é meu inimigo, que você está querendo me ferir, que você está querendo me machucar. Gente, se você está se relacionando com uma pessoa e você tem certeza que esse é o objetivo da vida dela, que essa é a intenção real dela, te machucar, te torturar, ficar pisando nas suas feridas, enfiando o dedo, saindo pus, eu te pergunto, do fundo do meu coração, de verdade, o que, que você está fazendo com essa pessoa? Tá perdendo tempo de vida. O seu bem mais precioso da sua vida é o seu tempo. E você tá perdendo tempo nesta relação. Se não é aí que você quer estar. E se você tá precisando de ajuda, tá sofrendo abuso, busque ajuda. Manda mensagem pra gente no direct, pede socorro. Liga pra polícia, chama uma amiga. Não fica sofrendo calada, tá? Então, se você está dormindo com o inimigo, repense melhor aí a sua vida. Mas... Partindo do pressuposto que as pessoas não têm a intenção de machucar umas às outras, a gente precisa entender que se não somos inimigos, não é a nossa real intenção, casamos para dividir uma vida, sermos felizes para sempre, ter filhinhos e sermos velhinhos, juntinhos para todo sempre, que normalmente essa é a intenção das pessoas, o outro não é seu inimigo. Então o primeiro ponto muito importante para a gente começar a fazer essa mudança é não olhar mais para o outro como inimigo e baixar a guarda. Eu não acha que isso é muito importante? Baixar a guarda? É, novamente a gente volta para aspectos de vulnerabilidade, né? Se permitir estar vulnerável dentro da relação e aí, olha, vamos conversar sobre coisas sérias sem ninguém apontar o outro, sem ninguém ofender o outro, é, sendo honestos, justos, dignos, coerentes. Tentar falar sobre o que a gente sente. Exatamente. Né? E não ficar culpabilizando um ao outro, é ter, é ter essa facilidade de, de poder expressar isso. Né? No mundo ideal, daqui a alguns anos, isto vai acontecer. Eu sou otimista. É uma é... comunicação não violenta, com compaixão. Exatamente. Né? Que consiga ver o outro realmente quem o outro é, e não o que o outro está expressando. E às vezes a gente não consegue se expressar mesmo. Às vezes a gente tá tudo torto, tá irritado, tá cansado, tá estressado, tá sem tempo. E aí vai tudo torto. Né? Se a gente sempre partir do pressuposto, que é uma troca com o outro, ela pode vir de um lugar que eu tô sempre dando o meu melhor e o outro tá dando o melhor, quando o outro tá torto, se eu conseguir manter a tranquilidade, né? é legal. Né? Porque aí o outro dá a opinião dele, eu dou minha opinião, a gente troca. Né? E eu acho que faz muito sentido e a todo gente... todo mundo cresce com isso, por é... mais que as pessoas achem que não, mas trocar, mesmo que haja discordância... É Há crescimento nisso Sim. Ambas as partes ganham no sentido de novas ideias e perspectivas Isso vai direto ao profundo do inconsciente E pode haver mudanças lá Exatamente E assim, duas coisas muito importantes É a gente ser capaz de dar a nossa opinião Porque é muito comum as pessoas quando estão em relações Que o outro tem uma voz muito mais forte, mais ativa Essa pessoa que não tem, ela se cala ela não fala porque ela não sente que tem voz ali e ela vai ficando quieta. E outra coisa muito importante é a gente aprender a desenvolver a escuta ativa. Porque a gente tende a estar tá conversando um com o outro e a primeiro sinal de discordância de, de algo que você fale que eu não concordo, a gente fica num diálogo interno muito louco e aí você já não escuta mais outro. Porque a gente tende a ficar o tempo todo só, só brigando com o outro mentalmente, ao invés de realmente ouvir. E aí o que acontece? Confusão. Porque aí você vai inflamando o ego. Você vai dando voz pro ego, ele vai inflamando, vai inflamando, vai inflamando. Aí o outro tá lá falando coisas que você não acredita, você fica... Ah, mas que absurdo, eu não acredito que ele pensa assim. Eu não acredito que é isso aqui, porque é isso aqui, porque é isso aqui, porque é isso aqui. E aí o outro falou outro negócio que pegou algum gatilho... Ah. E lembrando que primordial, mais importante de tudo nessa vida, o ouro, a chave que vai mudar toda a questão de comunicação aí Entre fazer uma diferença entre o que é discordar e o que é brigar É o foco na solução Perfeito, muito bem O foco na solução muda tudo O que é uma briga? Duas pessoas tentando mostrar que tem mais força, que estão mais, cer mais certas do que a outra Exatamente. O que é uma discordância. São pessoas pensando de forma diferente. Exatamente. Discordar pode levar a uma briga. Facilmente. O que faz a discordância não levar a uma briga? Tudo que a gente já falou. A escuta, saber, né? Não ficar dando voz para os pensamentos e tudo mais. Mas, principalmente, o foco em encontrar um caminho do meio juntos. Soluções. Soluções, se for o caso. É, ah, eu sou esquerda, você é direita. Ah, a gente não pode... Mas esse é, o grande, esse é um ideias, dos grandes porém né? é, nesse, nesse aspecto de... Quando se buscam soluções, novamente, ambos os lados ganham porque ninguém vai querer usurpar do outro. Né? Perfeito. Isso é primordial. É, ninguém vai querer passar o outro para trás, ninguém vai querer ferir o outro intencionalmente. Então, assim, buscar a solução é quando ambos os lados se sentem satisfeitos... Diante de qual medida foi tomada, pra qual caminho foi, é, de fato, assim, o que, que vai acontecer de fato pra um caminho mais assertivo pra ambos os lados. E até porque, gente, que raio que você tá fazendo com uma pessoa que quer te passar pra trás? Que raio que você tá fazendo com a sua vida se você é essa pessoa, casou com uma pessoa que você precisa ficar passando pra trás? Pô! 2022, sentido. gente. Vamos <risos> acordar pra vida, né? Faz ao meu favor. Né? Essa coisa aí de filme e novela que fica essa brincadeirinha idiota não funciona na vida real. É um saco, perda de vida, perda de energia. Então, bora, né? Novamente, né, a gente acaba falando sobre questões de ego inferior. né? Enquanto ainda tem muita pessoa que tá nessa questão de... de ter comportamentos que são muito primitivos, infelizmente, né? E aí a gente vai para questões religiosas e de falar dos sete pecados capitais e entra em todas aquelas questões é, mais simbólicas, mas entender, né? Tem gente que ainda fica o tempo todo pensando que, né? Tudo é ruim, tudo é perigoso e aí, né? Entra nessa frequência de ego inferior, superior não, inferior. E tem esses comportamentos e, e valores bem abaixo do esperado. Então se você é essa pessoa... Faça-me meu um favor, consuma todo o nosso conteúdo e sai daí. Que é possível. Sai desse corpo que não te pertence. <risos> <risos> não dá, não dá. Gente, 2022, né? Você não precisa mais ficar casada com alguém... Que você vive um, uma guerra dentro de casa, pelo amor de Deus. Né? Vai, sei lá, se você depende financeiramente... Vai vender comida, vai fazer qualquer coisa para trabalhar, vai fazer faxina, lavar um banheiro. É melhor do que isso, é muito mais digno do que ter um dormindo com o um inimigo, pelo amor de Deus. Tá? Huh. <risos> e essa questão de briga, ela pode ser infinita, né? E a gente tem muitos vídeos aqui no canal que ensinam bastante as pessoas a, a se relacionar. A menos. A brigarem menos e a arte de se relacionar.